Oi, o que é que um ser vivo precisa para crescer, se manter e reproduzir? Quais são os fatores limitantes para uma população? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. O vídeo de hoje vai apresentar aqui para vocês alguns fatores limitantes do crescimento de um indivíduo, um vegetal, um animal ou mesmo uma população, uma cidade. Vamos dar uma olhada no que é que estamos que trazendo hoje. auge da seca, nós estamos em meados de agosto, as flores dos ipês amarelos já começam a despontar. É uma época legal para a gente falar um pouco sobre fatores limitantes e fazer uma ligação disso com o urbanismo tradicional, urbanismo sustentável e também a, a transição cidade-campo. Olha, um dos fatores limitantes é sempre a água. A água é essencial em qualquer processo vivo e processo industrial também, processo antrópico. A gente usa água em todos os lugares. O que é um fator limitante? É um determinado fator que pode limitar o crescimento de uma população. Quais fatores? Pode ser espaço, pode ser água, pode ser nutrientes, pode ser um punhado de coisas. Agora, na seca, o que a gente tem é um estresse hídrico, menor quantidade de água. Olha só essa daqui é uma plantinha de cosmos. Veja como é que ela tá sentida, como é que ela, as, flor, as folhas estão sentidas com essa seca, o, o tamaninho das flores, pequenininho, o pezinho não consegue crescer muito. E aí a gente já viu os mesmos cosmos aqui em casa bastante altos, bastante grandes. Alguns, na época das águas, chega a dois metros de altura. E essa daqui é a semente dele. Então, por que, que essa daqui, por que, que essa, esse cosmos está tão pequenininho assim em relação aos outros? Uma explicação. Olha uma abelhinha, uma nativa, acabou de assentar aqui. Uma explicação é a quantidade de água. Tem menos água para a planta poder se desenvolver. Tá, Mas o, o que, que a água faz nesse processo? É só ter água ali? A função da água, nesse, nesse caso aqui, é de solubilizar os nutrientes que estão presentes no solo. Então, com esses nutrientes solubilizados, a planta absorve água e nutrientes. A água internamente na planta é necessária para fazer todos os... O, os circuitos bioquímicos, né, todas as reações bioquímicas, todas as, as raço, reações químicas que acontecem, elas precisam de um meio para acontecer e esse meio é aquoso. A água vai fornecer esse meio para as ligações químicas acontecerem. Então, a, a planta está absorvendo água e nutrientes do solo e por isso está crescendo. Como a gente tem um estresse hídrico, tem menos água no solo. Então, esse processo todo de busca de nutrientes, incorporação de nutrientes pela biomassa da planta, ele fica prejudicado. Por isso, a planta cresce pouco, mas, mesmo crescendo pouco, ela tem dentro dela os genes dizendo para ela: Olha, vamos, vamos dar flor, olha uns botãozinhos de flor chegando aqui, vamos dar semente, a sementinha chegando aqui, ó. Né? E aí vamos continuar tocando a vida. Então, por conta da água ser um fator limitante nesse momento, isso é cíclico, a planta não consegue crescer muito, não consegue desenvolver. Legal também a gente pensar que o processo de digestão e de liberação de nutrientes acontece de uma maneira diferente entre plantas e animais. Os animais eles vão comer nacos de, de alimento. Imagina um carnívoro ou imagina o gado pastando. Vamos dar, aproveitar e dar uma olhadinha no, no brejinho. É, imagina o gado pastando. Isso daqui é uma plantinha de fisales. Está gostando daqui. Então imagina o gado pastando, comendo capim. Então são pedaços de, de matéria que são ingeridos. Dentro do, do gado ou do animal, acontece um processo de digestão e essa digestão vai acabar liberando nutrientes e esses nutrientes é que vão ser absorvidos pelos animais, então é um processo de digestão interna e não externa, com as plantas acontece o contrário, a digestão dos nutrientes se dá no meio em que ela está, se dá no, na terra ou na água, não, não tem uma digestão interna. Vamos trocar em miúdos. No caso dos animais, olha aqui um, um cosmos, como é que está indo bem aqui no cantinho. Tá vendo? É época de seca também, mas tem a água para ele e ele cresce bastante. Voltando à história dos animais e vegetais. Você vai fazer um exame de sangue, você não vai encontrar lá no exame de sangue pedacinho de arroz, de feijão, né, pedacinho de carne que você comeu, de soja. Você não vai encontrar isso. Porque o processo digestivo do, do animal vai digerir todo esse alimento que ele está ingerindo e essa digestão vai liberar os nutrientes e esses nutrientes vão para as células. No caso do vegetal, o vegetal não está comendo pedaço de terra, não está comendo pedaço de, de outras plantas, nem nada disso. Então a digestão acontece no meio externo. Fungos, bactérias, micro-organismos diversos, é, meso minhoca, besouro, uma infinidade de seres vão degradar a biomassa que está caída ali no, no chão, vão liberar os nutrientes e esses nutrientes vão ser absorvidos pela planta. E para isso ela precisa de água. Uma outra maneira de acontecer esse mesmo processo é a digestão na água. Então, as plantas que vão caindo na água vão sendo digeridas por processos semelhantes até que libera nutrientes. O mesmo processo se dá no sistema de tratamento de, de efluentes. Né? Então, lá dentro, estão acontecendo o processo de digestão da matéria que chegou ali, seja água cinza, seja água preta. Essa daqui é de água cinza. Essa digestão vai liberar nutrientes. E esses nutrientes vão estar presentes no ambiente, e aqui é um ambiente controlado, e nesse ambiente as plantas vão crescer. Olha a diferença que tem aqui de alguns lugares. A água aqui não é um fator limitante, certo? No entanto, a gente vê aqui embaixo, ontem eu fiz uma limpeza, tirei um punhado de, de macrófitas. Nesse caso aqui são aguapés. Veja que os aguapés aqui, eles estão pequenos. Eles não estão formosos, grandões. Enquanto naquele outro lado, a gente tem um adensamento maior de plantas. E aqui ainda está crescendo, né? Ainda está tomando conta. Mas olha o adensamento de plantas ali. O que isso pode sugerir para gente? Que aqui a gente tem nutrientes chegando e as plantas estão crescendo lá é um pouco mais antigo então ainda recebe nutrientes mas como as plantas são um pouco mais antigas elas já estão mais estabelecidas e olha, elas vêm crescendo viçosas né, bonitas então a gente tem nutrientes chegando aqui já nesse outro tanque Está meio escuro a água porque eu mexi nela ontem. Temos uns peixinhos aqui. Nesse outro tanque já chega uma quantidade menor de nutrientes do que chega nos outros dois. Logo, o desenvolvimento das plantas aqui nesse ambiente ele é necessariamente, naturalmente diferente do desenvolvimento que vai acontecer naquele primeiro tanque e nesse segundo tanque aqui. Nesse terceiro tanque a água não é fator limitante. A água que está presente. Qual é o fator limitante para o crescimento das plantas aqui nesse lugar? É a disponibilidade de nutrientes. Quando a gente vai entendendo esses processos, a gente pode transferir esse mesmo conhecimento para outras áreas. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha aqui no nosso sistema de tratamento. Oh, olha só! Isso daqui pode ser, ó, oh, talvez de uma libélula que colocou os ovinhos aqui, já nasceu. Olha, aqui a gente tem um processo já de competição acontecendo. Olha como é que estão pequenininhas essas plantas aqui ainda. Elas não conseguem se desenvolver muito porque aqui já tem bastante planta. Mas deixa aqui, deixa, vamos fazer, aproveitar que estamos aqui, Vou fazer uma limpezinha. Enquanto eu vou fazendo a limpeza, esse é o manejo, aliás, é de tempos em tempos vir e retirar. Qual o fator limitante aqui? Não é nutriente porque o um nutriente está aqui, não é água porque a água está aqui. O fator limitante aqui pode ser o espaço, pode ser também a temperatura, já que essas plantas aqui elas se dão melhor em temperaturas mais elevadas. Então a gente vai observando como é que as coisas acontecem no ambiente natural. E com essas observações, a gente vai trazendo esse conhecimento para outras áreas do, do conhecimento humano. Por exemplo, na hora de planejar as nossas cidades, ou de planejar novos empreendimentos imobiliários, ou fabris, ou o que seja, ou também na hora de da gente planejar a saída da cidade em direção ao campo, por exemplo. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Pois então, se estiverem curtindo as ideias, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com os amigos. E olha só, estamos fazendo um convite. Quer vir morar no sul de Minas? Quer vir morar numa região legal com alto IDH? Quer fazer umas coisas bacanas? Quiser, me procura, eu ajudo na transição. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.